Uma ex-funcionária de uma loja de departamentos de Cuiabá e a testemunha que ela indicou foram condenadas por mentir na justiça do trabalho. A operadora de caixa foi demitida por justa causa, depois de ter dado um prejuízo de cerca de R$ 5 mil reais para a empresa. A empresa disse que a apuração teve início após um fiscal ter percebido uma situação suspeita, quando a operadora deixou de registrar uma bicicleta infantil. Os vídeos mostraram que ela passou vários produtos da testemunha pelo caixa, sem fazer a leitura do código de barras. Na sexta vara do trabalho de Cuiabá, a ex-funcionária queria reverter a demissão e ainda conseguir indenização por danos morais. Porém, as provas no processo mostraram que a trabalhadora estava mentindo, o que é tido como litigância de má-fé. Por isso, ela vai pagar uma multa de 10 mil reais e a testemunha 5 mil reais.